Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TecTutos Eu sou Caio Vinícius e hoje eu estarei ensinando vocês a como conectar o seu celular no seu computador via Wi-Fi, beleza? É tudo um procedimento muito simples, muito rápido e a gente vai utilizar um aplicativo chamado AirDroid é um aplicativo gratuito, muito fácil de baixar, muito pequeno e também muito fácil de utilizar Eu estarei ensinando para vocês dois métodos que a AirDroid disponibiliza que é para você conectar no seu navegador de internet e conectar no seu computador via o programa da AirDroid, tá? Então, é, vamos primeiro baixar o aplicativo na Play Store, você entra no seu aplicativo da Play Store e daí você digita na barrinha de pesquisa esse nome aqui direitinho, tá? AirDroid. O primeiro que aparecer você clica, você instala e quando você abrir ele vai pedir para você criar uma conta. É muito importante criar essa conta. Agora eu vou ensinar vocês a como conectar no seu navegador, beleza? com o seu AirDroid aberto no seu celular, você vai na opção bem aqui embaixo de transferência. E na parte de cima, você vai em meus dispositivos. Beleza? Vai aparecer essa primeira opção aqui chamada AirDroid Web, tá? Vai ter duas informações aqui para você visitar web.airdroid.com e tem os números. Esses números que tem aqui embaixo são os números que você vai utilizar para conectar no seu navegador, tá? Então a gente vai abrir aqui uma nova guia e vai digitar do jeito que está aqui http, dois pontos, barra, barra e o número aí, tá? Lembre-se para você digitar o http, dois pontos, barra, barra, porque eu já tive alguns problemas que eu não digitei e não conectou. Então, ponto, 168, ponto, zero, ponto 101, Você dá um enter e daí ele vai aparecer tanto no seu celular Quanto no computador, essa telinha aqui para você aceitar em 30 segundos, tá? Então você clica no verdinho aqui para aceitar. E daí você é, tem aqui no no seu computador todas as informações do seu celular. Você pode ver suas mensagens, os seus vídeos, algumas ajudas, ver o seu registro de chamadas e também todos os seus arquivos. Então se você quiser fazer alguma transferência de arquivos, é só você abrir a pasta aqui que você quiser, você vai no seu computador, pega esse arquivo e arrasta para cá. Esse arquivo PDF aqui, olha, eu vou passar pro meu celular, tá? Eu vou mover, daí ele carregou. Pronto, concluído. Tá aqui no meu celular já o arquivo. Você também tem algumas opções bastante legais aqui, como a captura de tela. Você pode tirar um print do seu celular através do seu computador. É só clicar aqui em capturar a tela, tá? Ele apagou agora porque meu celular apagou, tá? Vou tirar aqui outro print. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, beleza? Bom, né, esse aplicativo? Agora eu vou ensinar a outra forma para vocês que é conectar através do programa da Android no seu computador. Você vai clicar aqui nesse botãozinho para adquirir o Android e daí você vai selecionar aqui o seu sistema operacional. Se você clicar aqui em Android Web, ele vai lhe redirecionar para essa telinha aqui, beleza? Então como o meu é o Windows, eu vou clicar aqui e daí ele vai começar o download. Depois de baixado, você vai abrir aqui o aplicativo de instalação. Você seleciona aqui o seu idioma, clica em OK e daí ele vai começar a descompactar os dados. É muito rápida essa, essa instalação. Você clica aqui em próximo, eu concordo. Próximo, e daí ele vai instalar. Como eu já tenho instalado, eu não vou instalar aqui. Aberto aí, eu vou abrir para mostrar o meu para vocês. Você vai colocar a sua conta que você criou lá quando você instalou o Android no seu celular. E então você tem aqui o seu celular conectado no programa no computador. Você pode ver aqui algumas notificações do seu celular, SMS, o seu histórico de chamadas e também alguns contatos. Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante aqui nessa nova versão do Android, que é o Air Mirror. É que você pode usar o teclado do seu computador para digitar no seu telefone ou controlar remotamente o seu telefone pelo computador. Então, eu vou ensinar para vocês como utilizar essas duas opções aqui. Agora, você vai precisar, infelizmente, de um cabo USB para isso, beleza? E daí você vai entrar nas configurações do seu celular e você vai descer aqui, olha até opções do desenvolvedor, beleza? Ela vai estar desativada, você ativa e daí você marca essa opção aqui, olha Depuração de USB, beleza? Depois de feito isso, você vai conectar o seu cabo USB no seu celular, beleza? E você vai clicar aqui na opção de Air Mirror é para controlar remotamente o seu telefone pelo seu computador e daí ele vai conectar o seu dispositivo. Pela primeira vez que você for conectar Uh, ele vai instalar o driver, você vai ter que esperar um tempinho, às vezes demora, demora um pouco E daí você vai poder utilizar o seu celular uh, aqui no seu computador Pode usar normal aqui, o, uh, ver as configurações, mexer tudo, tudo, você pode mexer tudo aqui no seu celular Se você quiser modo tela cheia, você clica nesse botãozinho aqui E daí você pode fazer as suas configurações, utilizar o seu celular de boa aí, beleza? Bem gente, era isso que eu queria mostrar para vocês o AirDroid é um aplicativo muito bom mesmo, tá? Eu já uso há um bom tempo, aprovo esse aplicativo, muito bom. Uh, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão de vídeo, poste aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para outras pessoas descobrirem o poder do AirDroid. Beleza? Então até o próximo vídeo. Falou!